Boa noite, pessoal. Boa noite, a Boa mais noite, mais uma fábrica. So ah, metodo. obrigado. Então, você saber... tá... me sucinta, minha objetiva. É... A minha dificuldade está sendo em relação ao avatar. Eu tenho uma noção do público que eu vou atingir, porque eu fiz uma pesquisa no Instagram, eu ofereci mentoria gratuita, eu peguei cinco mentorias já gratuitas, né? E eu percebi que o público que me procurou. Pra eu já atuar na mentoria, eram empreendedores que queriam falar em vídeo no Instagram, que tinham vergonha de falar. Então, para quem não conhece, eu fui atriz durante quase 15 anos e também professora de teatro. Eu trabalhei com crianças, adolescentes, adultos. Eu tinha um trabalho é, para voz, oratória, era a minha especialidade, e também iniciantes com timidez. Era meu foco na época. E, e com o seu curso eu descobri... Quando você falou, olhe para a sua transformação, né? eu olhei para minha história, e o que eu vi foi, eu era muito tímida, eu era bicho do mato. Praticamente, sair de casa era morte para mim. E eu procurei o teatro para perder, só que acabei virando atriz. né? E aí eu sei o quanto da pessoa tímida, isso é, é transformador. No dia a dia dela, para tudo na vida dela. E eu voltei mais atrás ainda, com as terapias que eu fiz, e com o teu curso também, que me ajudou a mergulhar, né, eu procurei fazer bem cada etapa, é, de olhar para minha história mesmo. Então, tinha muito a ver com autoconfiança, com medo de julgamentos, né, e questões da infância e tal. E aí, esse é meu foco, quero trabalhar com pessoas tímidas, que querem realmente destravar para a vida delas, voltada para o autoconhecimento, usando o teatro como uma ferramenta para a pessoa destravar mesmo, não importa a comunicação que ela queira fazer. Mas eu percebi nessa mentoria que eu fiz, né, no pessoal que eu trabalhei e ouvindo a galera do ser livre das mentorias, é a dificuldade em vender, perder a timidez falar da vender. E eu sou vendedora, eu aprendi a vender e eu amo vender. Hoje em dia eu adoro, né, trabalhar com isso também. Então me deu aquele clique, né, que eu atendo em vendedores e pessoas autônomas que vendem. Então Durante agora, essa semana, me deu esse clique, né? Porque qual é a minha dificuldade? É especificar. Eu acho que tem muito a ver isso que você falou. De ter bem assim específico o que você quer atingir. Porque se não te abrange demais, eu acabo aqui, né? Então me veio esse clique, esse insight agora, de atuar, fazer uma experiência com falar, né? perder a timidez, mas voltado para vender, tipo, fale para vender, uma coisa assim, entendeu? Então esse é esse o caminho, é esse pé que eu tô agora maravilhoso, Camila, porque sem dúvida é uma dor real, até porque nasceu das entregas, né, e dos aprendizados que você teve fazendo essas sessões de pro bono, né, esses programas. Por isso tem um valor muito grande quando a gente simplesmente vai, né, para para fogueira de ouro, quando a gente vai lá e faz, porque aí o aprendizado é muito maior e os insights eles nascem, né, quando às vezes a gente não tem especificidade suficiente, às vezes quando a gente não está conhecendo muito bem ainda o avatar, começa a ajudar, começa a servir, entra em contato com a galera, entra no Zoom, porque naturalmente você vai ver que, opa, não é muito bem por aqui, opa, olha o que essa pessoa falou, e são esses instalos que, que vão sofisticando e refinando a nossa visão de propósito e de proposta de valor único do projeto. Então, eu acho que tudo que você pensou da timidez, do teatro as técnicas que você usa, já te diferenciam para qualquer coisa que você faça, tá? E se você empacotar isso para a questão de superar a timidez para a venda, e você se especializar em, nesses educadores, nessas pessoas que estão entrando no digital também, mas não estão acostumadas com a dinâmica da câmera, da venda, são muitas travas, né? Ah, é, eu tenho medo de me expor, ah, eu tenho medo de vender. Se você trabalhar esses dois medos, você vai falar com provavelmente 90% de quem está começando um negócio hoje na internet. Vamos fazer só um teste aqui. Se vocês puderem ligar a câmera, galera, eu vou agradecer muito, só para eu fazer um breve, uma breve enquete rápida aqui. Se eu perguntar para vocês, quantos de vocês sentem algum desconforto com a questão de falar para a câmera se expor ou vender na internet hoje? Quem sente isso, levanta aqui na mão só para a gente ver na tela. Ó, de todo mundo que está com a, com a tela ligada, tem acho que a grande maioria. aí, né? Eu diria que oito em cada 10, talvez. Então, esse é o seu público. Está vendo? Essa galera aqui, você vai poder ajudar, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, acho que é um bom caminho para você explorar e aí você vai refinando ainda mais a sua história, como que você conta, porque talvez você conecte ainda mais com pessoas com uma sensibilidade artística, né, que, que valorizem é, teatro e tal. Então, aí assim você vai ganhando uma diferenciação muito legal. Então, acho que está no caminho lindo. Beleza? Então, só para finalizar o meu aqui, o teu curso me salvou. Eu estava na prisão do marketing Digital, Todo o seu caminho eu fiz, CLT, louca na, no marketing digital, e aí juntou tudo, eu fiz uma sessão de coach, apareceu o teu vídeo no Facebook, falei, cara, esse, esse homem aí, meu, falou a minha língua, né? Eu quero esse curso. Então, assim, e a didática é muito boa, porque tem teoria e prática, e eu aprendo muito assim. É, eu estou me desafiando, né? Eu estou me jogando na fogueira, então, eu fiz uma live essa semana que eu fui convidada por corretoras aqui na minha cidade. É, amaram, acharam muito legal dicas de falar em vídeo, para vender, inclusive. Fiz uma aula ontem de teatro com yoga presencial, né? pessoas que queriam destravar o autoconhecimento num sítio maravilhoso, uma vivência aí. E tô com as mentorias gratuitas. Então, assim, depois do teu curso, eu comecei já a perceber, eu me joguei e aparecendo conexões muito positivas. Inclusive, eu e o Cadu estamos conversando. Boa. E vai ter talvez uma parceria aí. Sem dúvida, sem dúvida. O com mulher, certeza. Conheço, né? O ator já viu, né? Muito então, bom. gratidão, muito sucesso. E, pessoal, vale muito a pena o curso, viu? Valeu, vamos vida que Obrigado, Camila. Obrigado. <risos> Obrigado pelas palavras. Estamos juntos e quero muito ver esse projeto voando aí, hein?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 Fazendo um breve resumo do meu caso, né? Eu estou montando um curso de mentoria para pais é, que têm dificuldade de relacionamento com os filhos, de ligação emocional, pais separados, né? Ou que se preocupam com a educação dos seus filhos a, através da, de ferramentas da psicologia positiva, é, agregar a visão empreendedora para que eles possam se conectar com os seus filhos, melhorar as habilidades, né, poder desempenhar melhores habilidades, desenvolver melhores habilidades nos seus filhos através do exemplo, ou seja, exercendo na prática as ferramentas e com isso entendendo como funciona e passando isso adiante para os seus filhos. É, e eu estou nesse ponto de criar a, um passo a passo, né? o meu mapa mental, e eu acabo me perdendo demais nas ideias e tenho dificuldade em puxar, pensar tópicos e, e, com isso, poder dar uma. Como se diz? Uma. tornar o meu projeto um pouco mais vítima, o mapa mental um pouco menos obeso, assim, né? Mas, para esse caso, então, se de repente puder me dar uma dica, um caminho, alguma parábola inspiradora para que eu possa seguir nesse, nesse meu objetivo, hein? É, Eric, obrigado. Você sabe que eu sou fã desse projeto, um projeto lindo. E vou contar aqui uma parábola de um mestre zen... brincadeira. não vou trazer a parábola, não. Você tacou aí, eu falei, cara, qual parábola eu vou pegar agora? Fudeu, mano. Tem que lembrar aqui, mas não. Vou, vou contar o que eu acho que pode ajudar aí. Tá? E se vier a parábola, depois eu conto. Mas, basicamente... É um processo de, de design thinking, né? O que é o design thinking? Você começa no início abrindo bastante, não reprimindo nenhuma ideia, nada, e depois começando a, a fechar, depois você faz de novo e tal, e vai trabalhando isso até chegar a um, a um método que você sinta confortável para testá-lo. Aí depois você volta com os aprendizados e faz o mesmo, vai fazendo ciclos parecidos, né, de de otimização e tal. Então, nesse é, princípio, o, o, o mapa mental é uma ferramenta maravilhosa que não conhece o mapa mental. É quando você começa a abrir, abre uma tirinha para cá e dessa tirinha abre mais algumas e dessas algumas, mais algumas e assim vai em níveis, né? Você vai abrindo, mas a ferramenta mais visual tal. Então, é, tem, tem várias ferramentas aí online ou vai no papel mesmo ali, é, fica bonito também para... Te ajudar com essas, com essas ideias. E aí, o é, que, que eu sugiro? Você cronometrar um pouco esses, esses exercícios de brainstorming. Por quê? Várias pesquisas e a gente sabe né, que a inovação está muito relacionada a, a também à a escassez de recursos. Né? As pessoas mais criativas e inovadoras geralmente não são aquelas que têm mais recursos disponíveis, seja. Tempo, dinheiro, né? você vai, por exemplo, no, é, eu lembro na época que eu trabalhava na L'Oréal, a gente fazia várias pesquisas com Data Favela, que é o Instituto do Data Popular, se não me engano, que tem um braço específico em análises e, e dados é, da, das favelas. Né? E, e a quantidade de inovações incríveis que nasciam Ali dentro da favela, era espantoso ver, porque simplesmente eles tinham recursos limitados em algumas frentes, e, e ali naturalmente surgia soluções muito criativas, e inovadoras, né? ao, ao ponto de é, da, da colaboração, eles darem um, um, um baile de colaboração em termos de compartilhamento de eles faziam, eh, tinha uma, uma coisa que a gente achei fenomenal, que era dentro de uma rua, eles mapeavam de um, de um barraco até o outro, onde o Wi-Fi ele conseguia cobrir. Né? E aí a parte, ah, conseguia cobrir três, quatro barracos. Então, esse, essas quatro famílias, elas, em vez de cada uma ter que pagar um Wi-Fi, elas compartilhavam ali, a contratação de Wi-Fi, e o Wi-Fi cobria né, quatro casas. Se você ligar o seu Wi-Fi agora no seu apartamento, você vai ver pelo menos 350 Wi-Fis, todo mundo pagando né, igual, tal, zero colaboração, a maioria daqui nem conhece o vizinho, e lá mostrava que 80%, 70% das compras na, em padaria, na comunidade, aceitava pagamento fiado pela confiança. Tal. Então, teve um monte de coisa muito legal... Ah, acabou surgindo uma parábola aí, entre aspas, né? Então, que que, por que, que eu estou te dizendo isso? É, se você colocar assim, agora em, em, em 20 minutos eu tenho que desenhar as ideias do, do módulo 1, ou 10 minutos, ou 5 minutos, até menor, é, menos tempo, melhor, né? Você vai ter um exercício de, de botar tudo no papel e depois, no segundo ciclo, você vai fazer o seguinte... Desses, dessas ideias que eu coloquei, quais são as mais essenciais que eu devo abordar agora? E aí você vai sublinhar, vai circular aquelas, eu te garanto que depois de 10 minutos você vai estar com um, um, um plano inicial, essencialista, criativo, mas ao mesmo tempo focado naquilo que importa, tá? Porque se nesse período suas conexões neurais não te te levaram a colocar no papel alguns elementos, talvez eles não sejam os mais importantes nessa primeira revisão. Tá? Não quer dizer que vai ser sempre assim, você vai poder depois trazer novos pontos, mas isso vai, em uma hora, em uma manhã, você vai sair com esse mapa. Tá? Se você está procrastinando ou está com dificuldade, colocando esse exercício aí em prática, é, sem dúvida você vai, vai conseguir sair com a primeira versão. E aí leva para para execução, aprende e volta, sempre otimizando aquilo e evoluindo o método, né? porque o método ele deve ser eternamente evolutível, né? e assim você vai, vai expandindo ele, ou até deixando cada vez ele mais objetivo, que é um trabalho que eu tenho feito, isso agora, com os meus, porque eu tenho, eu tenho uma, uma tendência a ser mais prolixo, ou abri muitas portas e, quando a gente vê, criei um, um curso que era para falar de reinvenção de carreira, se tornou uma vez reinvenção da vida. Né? Eu falava desde rituais matinais até negócios online. Porque eu acho que no final está conectado, né? mas eu entendi que nem todo mundo talvez tivesse aquele, aquela fome de... De, de conhecimento que eu estava botando ali. Então, o que eu venho continuamente fazendo agora é lapidando os meus métodos para eles serem muito objetivos e eu dar apenas aquilo que a pessoa precisa naquele momento. E aí, se ela quiser mais, depois eu vou dando né, oportunidades para ela. Por quê? Porque assim você não trava a pessoa numa, numa, numa trilha, assim você não causa infobesidade, assim você ajuda a pessoa a ter pequenas vitórias relevantes, significativas e ajudá-la, assim, dessa forma a seguir em frente, né, com confiança, com motivação. E, e o, o Antoine Saint-Exupéry, que é o, o autor do Pequeno Príncipe, ele tem uma frase muito bonita nesse sentido, né, que é a, a perfeição não é quando não temos mais nada a acrescentar, mas sim quando não temos mais nada a retirar. E aí você chegou no método lindo. Mas para chegar lá, são ciclos. Né? Então faz esse exercício aí de uma hora, assim, para desenhar o mapa inteiro, que eu tenho certeza que você vai, vai sair com um projeto legal, depois compartilha lá com a gente. Beleza? Tranquilo, volta. Valeu, Eric. Valeu. Obrigado. hein Tamo junto. E para finalizar, depois eu vou dar alguns avisos, tá? Então, é, fiquem aí na área. Vamos lá, Alexander, traz para a gente aí de forma bem objetiva seu seu projeto né? e como que eu posso te ajudar aí com o seu desafio. O que a galera tem que conhecer? Engue. negócio online, Que são os nomis, galera, que é uma forma diferente.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 Opa. <risos> muito bom. Minha... Primeiramente, é um, um prazer do caralho estar conversando com você. Cara, eu acho seu estilo de vida muito foda, Barba, muito foda. É um, um estilo de vida que eu almejo, assim... Chego a arrepiar, cara. Que é isso que eu quero para mim. Quero levar meu filho de cinco anos, assim, sem, sem ter preocupação. De, de ser o, o melhor pai, mas fazer tudo o que eu posso fazer naquele momento para ele, entendeu? Minha minha história é muito doida, cara. Eu sou tatuador, tem 20 anos que eu que eu sou tatuador e sou intérprete de língua de sinais. Então, na minha na, na minha trajetória, eu fazendo tatuagem, eu via que a galera está se especializando no realismo, então tentava fazer entrar no workshop de realismo, que os filhos da puta andam de Porsche, de Ferrari, e eu falava: eu quero um lugar desse cara, eu quero Porsche, quero Ferrari, e não consegui chegar no Fusca, mano. Então, eu tive um workshop presencial com um cara muito foda que chama Fernando Souza, ele é de São Paulo e, e trabalha com tatuagem também realista. E, eu, e num final de semana, cara, três dias de curso, o cara levantou 28 mil reais, de avião. Chegou aqui em Belo Horizonte, ficou três dias, dois, dois dias de curso e um dia coçando a virilha, todo felizão, de chinelão. E era, eu falei, era isso que eu quero, cara. Eu fiz o um workshop com ele e falei com ele assim: quando eles perguntaram assim: o que você quer aprender? O realismo, eu falei: não, cara, quero aprender. Como você ganha 28 mil reais com uma tatuagem no dia? Porque a sacada do cara era essa. Ele vai oferecer uma tatuagem para você de 2.500 para uma pessoa. Essa pessoa vai ter a tatuagem de graça. Vai ter a tatuagem de graça. E chama a galera para fazer o um workshop, que vai pagar cada um 2.500 para participar do workshop dele. Então, ele faz uma tatu para 15 caras e os filhos da puta pagam feliz e sai com 28 pontos, cara, num dia de trabalho. E no, no, no lado da, do, da língua de sinais, era o seguinte, eu, a, a, eu participei de várias imersões, né? E eu via o, o apelo do, do, da comunidade surda de participar de, de, desse tipo de imersão, e não tinha intérprete, não tinha e, geralmente, o, o, o trabalho de intérprete, seja em vídeo, seja em convenção, ele é tabelado, ele tem uma tabela. Tem gente que faz para né, ajudar a galera, faz de graça, mas a minha vida de paternalista, eu vou ser sincero para você, acabou. Porque é, não desenvolvo, cara. Sendo paternalista, não desenvolvo. E eu vi um curso de uma colega minha, surda, dando de, de marketing digital, para surdo, só que ela, como surda, ela não interpretava, ela só ofereceu a mentoria dela, de um curso que não é dela. De um curso que não é dela. Então, eu estou tentando esquematizar a minha vida nesse sentido. Eu fazer um curso de, língua, de, de, de tatuagem com interpretação em libras, para o convite, lógico, né, que é a galera que eu já convivo, e também para o grupo surdo. E também posso oferecer um serviço de collab como produtor de conteúdo em língua de sinais. Só que eu não estou sabendo colocar isso para frente, cara, porque a demanda é muito grande, a quantidade igual, igual... Né, legenda, eu, eu, eu sou... Eu sou é... Eu sou, já fui guia-intérprete, já fui intérprete de língua de sinais, já fui transcritor para cego. Então, é, a gente sabe da necessidade de fazer produtos né, que tenham é, em, em, em, é, uma causa social muito legal de inclusão social. Né? E eu sei que a demanda disso é muito grande, mas eu não estou sabendo estrutura, estruturar isso. Cara. Então, é muito legal estar conversando com você, essa galera que tem uma energia foda, e eu quero aí uma, uma pílula né porque é, eu eu fui muito sempre fui muito passivo né cara sempre fui muito passivo minha vida toda eu fui muito contido eu não falava tudo que eu pensava com medo de magoar as pessoas e nesses dois últimos anos da pandemia eu perdi um casamento eu eu fiquei com a guarda do meu filho de cinco anos mas eu ainda não me adaptei a ser é, pai período é, integral, sem prejudicar, sem achar que está prejudicando isso. E, e, e esse, essa pandemia veio, para mim, arregaçar, amar mesmo, é partir para cima e, e é melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro no campo de batalha, não é isso? Então, é. eu estou pensando é nisso, cara, é meter o peito... E ter uma barba bonita igual a sua, porque a minha já está branca, já não pode pintar, fica feio pra caralho pro velhinho. E é isso, cara. Queria saber de você, sim. Dá uma luz pro gordinho aqui que está querendo crescer também, cara. Óbvio. Obrigado, meu rei, pelas palavras. e Eu quero ter a barba branca lá na frente, então você já está mais a, a alguns passos do que eu aí na, na jornada. Então, vamos lá. É, cara, projetos lindos é muito bonita essa causa da inclusão, sem dúvida algo que você pode em parceria também explorar de uma maneira muito grande. E aí tem que ver o que que você quer priorizar dessas frentes, né? Que você tem tem o seu seu não me engano, você falou de ter o seu próprio curso de tatuagem, mas com a pegada da inclusão, então você teria um curso seu, um pouco Sim. inspirado pelo evento né, que o, o Fernando ele organizou, que é o poder de você ensinar conhecimento, né, versus entregar a sua arte. E entregando a sua arte, você vai ficar limitado sempre ao, ao tempo né, de entrega, ao número de clientes, e já ele fez o milagre da multiplicação ali, né, um cliente, é, entre aspas, né, vezes x pessoas que ele pode escalar bastante também aí, né? Poderia ser o dobro de pessoas e ele poderia estar ensinando da mesma forma e ganhar é, 56 mil e, e assim por diante. E o online vai te dar a possibilidade de mais além, né? Então esse é um caminho se você quiser explorar a arte da tatuagem e é um caminho válido como você viu que funciona ali. Só que para ele fazer um evento presencial provavelmente ele já tem uma autoridade da técnica do realismo tal, então você teria que ter um, uma técnica específica, uma frente específica para que outros tatuadores, alguns passos atrás de você, queiram estar lá contigo ao vivo, aprendendo, observando tal, e você replicar o mesmo modelo, que talvez no início você não, não produza a riqueza de 28 mil mais que seja 5 mil, depois vai para 10, e aí vai crescendo até patamares ainda maiores do que o de 28 que você explicou. Esse é um caminho possível. tá? Já o caminho da inclusão, é, eu acho que tem um apelo lindo, não conheço muitas pessoas que estão levantando essa bandeira dessa forma como você explicou aqui, e eu já fui questionado por isso também que uma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram, e aí ele perguntou se os meus vídeos o meu curso tinha legenda. E aí eu... Puta, caralho, não tem. E aí, a partir desse dia, eu falei... Comecei a pesquisar ferramentas tal, e eu vi que a própria Hotmart ela tem uma opção lá de legendar automaticamente. E aí, eu fiz isso em todas as minhas aulas, não fica tem por cento, mas um 80% ali passa, a pessoa pega o contexto e com as, as ferramentas tal, funciona. Mas se eu tivesse encontrado um Alexander Martins que tivesse me provado que, através é, de, um, de um trabalho mais específico, que eu investiria tanto e teria tanto de retorno tal, fora todo o trabalho de inclusão, etc., com, com a pegada de propósito, eu talvez pensasse falaria pô, é vou, vou seguir em frente com isso. Assim como diversos outros produtores, eu acho que até mais do que o retorno sobre o investimento dele, mas sim pela causa de inclusão mesmo, porque é, sem dúvida você poderia começar focando num público que já trabalha e é sensível com a questão do propósito, então você não necessariamente precisa lá para os day traders, que pensam um dinheiro, em riqueza de um dia para o outro, mas você pode trabalhar com uma galera, né, que onde galera do autoconhecimento, galera do desenvolvimento pessoal, que tem uma sensibilidade maior, ou até mesmo a galera que é a tua praia e vai se identificar com a sua linguagem, que são os tatuadores, que tem muita gente em curso. né? Então você pode começar falando com essa galera que fala a sua língua, e pessoas onde teria uma abertura maior para esse tipo de serviço. E aí, você pode, no início, entregar isso, você fazer, você botar a mão na massa, alguns um desses projetos, mas o que pode acontecer daqui a pouco? Você também começar a ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. E aí você entra naquele mesmo exemplo que você falou do Fernando Tapador, que chegou lá, fez uma e... Vendeu para vários outros observarem ele, né, aprenderem. Você pode começar a ensinar outras pessoas isso. E aí você vai ter ainda mais escala. Mas em, em fases, né? você pode, a primeira fase, você entregar, como você já sabe, você já fez, né, você já tem todo o histórico, mas você pode mostrar uma nova oportunidade para pessoas que têm essa sua habilidade né, de, de tradução, de ensinar de e tal, a produzirem riqueza. E aí, quando você ensina alguém a, a produzir riqueza, você tem muito mais chance de vender, porque é muito tangível né, a transformação do outro lado. Você vai ensinar a pessoa a ganhar mais dinheiro ou fazer algo mais rápido ou melhor né, para ter esse retorno. Então, é, fica muito mais fácil de você assim conseguir é, manter uma crescente e sair do fusquinha, ir para o para o HB20, do HB20, se o carro for importante para ti, você vai seguindo na jornada aí. Mas eu acho que é um, é um, é um caminho legal para você explorar, só que como tudo, né, prioridade. Então você tem que ver qual é o caminho que você quer botar, investir sua energia no primeiro momento, e ele leva em consideração tudo que a gente falou até agora, de testar durante um, dois, três meses, e aí e se perguntando, né, se questionando para ver se está no caminho legal, se tiver como dar, muda, mas fazer os dois ao mesmo tempo talvez dê um pouco de, de aí de, de coisas para fazer, ainda mais no momento pessoal que você falou, né, sendo pai é, em tempo integral, tal. então tem a questão do moleque, né, de dar atenção, então é, acho que fazer uma escolha assertiva assim, vai poder economizar bastante tempo para ti, e você vai ter mais rapidez em, em em observar os resultados. Beleza? Fez sentido? Fez muito sentido, velho. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado mesmo, cara. Valeu, cara. Domingão Valeu, massa. Aí. Tá aí, e o galão falando. ganhou hoje, então tô mais feliz ainda. <risos> então completou, né? Então ó, até mostrar minha tatu realista. Foi a primeira que eu fiz aqui, um crujão. Fiz com um cara lá em... Valeu o Floripa, o Zion e o animal. Então, galera, vou finalizar agora aqui. Obrigado pela presença de todos. Quero só pedir uma coisa, né? fazer um avisozinho rápido. Amanhã é o grande dia! Amanhã nós vamos aí, 8 horas da noite no YouTube, dar um gás ali para falar sobre o programa de aceleração no Mi que vai ser algo inédito, bem especial que eu estou oferecendo aí para vocês. Então, quem ainda não entrou no grupo VIP entre agora, não demole, porque é lá que a gente vai também é, abrir o grupo para perguntas, trocação de ideia. Então, vai ser muito mais colaborativo, tá bom? E eu queria convidar aqui uma, duas pessoas só para se vocês sentirem no coração de falar um pouquinho do do que, que vocês acharam dessa aula aqui, o que, que vocês estão achando dos nomins até agora queria que falasse do coração mesmo, o que que tá achando aí dessa, dessas nossas trocas e tal, porque assim a gente vai conseguir né, contagiar ainda mais positivamente então eu vi que duas pessoas levantaram aí, Cadu, Deise se vocês quiserem falar um pouquinho vai ser um, um grande prazer Posso falar em... Vai lá, vai lá, Cadu. Boa noite a todos! <risos> Boa noite, meu rei. É, eu posso dizer que a minha vida é uma antes de você e outra depois de você. Cara, eu estou emocionado com o que você está fazendo na minha vida. E o que eu posso fazer na vida de outras pessoas. Eu já fui ator, escolhi o que eu amava, tive um período muito bom, mas a, eu, como eu trabalhava com artes cênicas especificamente, você fica na mão de produtoras, você fica na mão dos outros. E com a crise, com o Facebook, com tudo, a minha profissão caiu, ninguém vai mais no teatro, cara. Qualquer pessoa que tem um Facebook, então a gente entra num buraco, numa depressão, e eu cheguei ao ponto de quase desistir. Quebrei.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 um negócio online minimalista. Então, clica aqui embaixo, você não vai se arrepender. Quando o assunto fica mais profundo assim, né? A internet às vezes dá uma... Mas vamos ver se o Cadu volta aí para ele continuar. E é muito lindo aqui, tudo que ele tá conquistando nesse novo ciclo aí dele. E aí, galera? Então, agora posso eu mesmo falar? Não, legal, então. Eu preciso é, aprender a divulgar o meu trabalho, que... Eu tenho três pai, por exemplo. Primeiro mês, que que eu, é, ensinar, por exemplo, música, musicoterapia. Eu toco faz quantos anos? Quase sou, 50. Opa, né? Desculpa, José, você está... Tá... José, vamos fazer só um seguinte, porque o Cadu hum. provavelmente vai voltar. Então, hum. é, como você não tinha levantado a mão, e a Deise também ela pediu para falar rapidinho, posso dar... Hum. Para eles a, a voz. Claro, a eles... Claro, claro. Beleza. Claro. Obrigado. Valeu. E depois você quer, você quer uma análise do seu caso ou você quer falar sobre os seus aprendizados? Já, já posso falar. Posso falar já. Não, não. Eu é, posso falar. Vamos, vamos dar primeiro para eles dois. E aí depois, se você quiser, porque agora eu já fechei as análises. tá Agora é mais para a é. galera falar do, do principal aprendizado. E aí vai ter oportunidade amanhã também para a gente falar mais a, a fundo. Entendi. Tá bom? Valeu, José. Entendi, obrigado. Eu agora eu entendi. Entendeu? Agora que entendi. Então tá, obrigado. Então, ó, Cadu tá voltando aí na área agora. Deixa eu ver, Cadu voltou? Eu acho que agora sim. Voltou. Fala, meu okay. rei, volte aí. <risos> Desculpa, agora eu vou ser mais conciso. Estava sendo muito barrigudo porque eu terminei de cair. Enfim, antes do Ian, eu era uma pessoa, depois do Ian, sou outra. Ele me colocou no, no que eu chamo de fogueira de ouro, que eu vou desenvolver uma técnica. Eu jamais tomaria a decisão, ou eu ficaria novamente seis meses esperando. Mas daí ele falou assim, Cadu, gente, quem quiser, entrou. Só que daí não era mais platônico. As pessoas me procuraram. E como as pessoas me procuraram, eu tinha o um dever moral de abrir um grupo de WhatsApp tipo assim, o universo me sacudiu, e eu me sacudiu, e eu comecei a abrir o grupo e as pessoas entraram, comecei a fazer mentorias individuais, foi uma delícia, tem muitos aqui dentro, foi uma delícia, as pessoas se abriam a um ponto maravilhoso comigo, e eu dando essa troca com as pessoas, cara, eu aprendo mais do que ensino, aquilo que você falou a gente aprende muito, muito, mas muito, ensinando é verdade, porque a pessoa que eu estou ensinando, está me ensinando mais ainda, o feedback é muito, não é dinheiro, é a energia, é a conexão. Então, Ian, para finalizar aqui, para não ser muito barrigudo, cara, ACDC, né? antes de Cristo, depois de Cristo, antes de Ian, depois de Ian, você mudou minha vida, cara, você é fenomenal, você botou na fogueira de... de, de... Ah, pensa nisso aí, para algumas pessoas talvez não sirva, mas a fogueira de ouro, tipo assim... Faz, bota na fogueira e o cara comecei. Eu tenho gente que já fez mentoria comigo em grupo, individual. Tenho outro na terça-feira. Não fiz o pitch de venda, não fiz o pitch de venda e já tenho aluno pago. Jesus. Amém. Valeu, meu rei. Muito bom. Muito feliz aí. A galera perguntando já sobre o que é essa mentoria. É, depois pode falar né um pouquinho, mas dá para dá ver claramente... Né, a sua evolução no curto espaço de tempo. né? Então, obrigado aí por compartilhar essas palavras. Hein? Te amo! Tamo junto. Te amo! Valeu, meu rei! Tá de mão, velho! Vamos junto E bota aí, bota aí no chat para galera. Então, Daisy, a gente finaliza contigo. Vai lá! Ó, oh, é, já, já que eu peguei o embalo do Cadu aqui, eu que debutei, né? Ele disse que eu que debutei, ele, que eu fiz uma, ele fez a primeira mentoria individual foi comigo, né? Que eu sou oferecida, né? Ele falou, vamos fazer, eu tô indo. Eu, eu entrei para ajudar ele e tô, tô aqui na mentoria e ele é um fofo. Muito, muito legal, muito bacana e a gente ri e a gente chora. Mal começou, já rimos, já chorando um monte, <risos> Então, o trem é bom. É, mas falando aqui do Ian e da, da formação, é, gente, verdade e sinceridade é uma coisa assim que eu busco e que eu acredito, então eu pratico. E passei por muitos cursos mesmo, gente, eu sou a louca do curso, não conheci ninguém ainda que comprou tanto curso e fez tanto curso quanto eu. E por que eu estou aqui com o Ian? porque eu sigo e tô junto e, e acompanho. Eu já tenho, eu sou da tribo, já sou do ser livre, não precisaria estar aqui, mas é sempre uma honra. A gente sempre aprende. Não existe, é, é uma coisa muito, muito difícil. Alguém que nem o Ian já tem mais de dois mil alunos, né, Ian? Não, acho que acho que tô certa. E ele continua dando ouvido e principalmente ele deixa a gente um espaço para a gente se expressar, ouvir quem que vocês veem que assiste lá uma live, um, um CPL, que entende, né? que faz aquelas aulinhas lá, para quem não entende o que é uma CPL, que faz as aulas lá e que abre espaço para as pessoas falarem, para ouvir o que as pessoas têm a dizer, para ajudar de verdade as pessoas. Então, tem gente que entrega conteúdo muito bom, muito maravilhoso, não estou falando dessas pessoas, estou enaltecendo o Ian, porque ele, de fato, faz um trabalho diferenciado, de extrema qualidade, profissional, pessoal, a gente fica com a sensação de que a vida pode ser mais leve, compartilho com o Cadu, a gente vem de um processo né, semelhante de uma vida muito pesada, muito sofrimento, depressão e, e, e sensação de que tudo é pesado. A gente começa a estudar isso aqui, a gente começa a ver um monte de ferramenta um monte de coisas, a gente se sente incapaz de aprender tudo em tão pouco tempo para conseguir aplicar, para mudar a nossa vida. É, e o Ian vem trazer leveza e vem trazer comprometimento. E eu sou super fã do Ian. Um dia eu quero tomar um café com ele, que eu não tomo bebida alcoólica. Ele toma uns vinhos lá, eu fico, ah, eu, um dia eu vou tomar um café com o Ian. Não sei se ele toma um café, ele toma vinho, toma um café. Mas assim, eu sou fã de carteirinha, porque eu já passei por várias formações e não vejo a entrega. Não estou dizendo de qualidade de conteúdo, tem muita qualidade de conteúdo por aí, mas. Pessoa, ao vivo, gente como a gente aqui ouvindo, que demonstra esse, esse cuidado, carinho, atenção que Ian tem, eu não encontrei ainda. Então, eu quero te dar uns parabéns, Ian, e dizer para quem está aqui ouvindo que ainda não passou por essas outras formações, que às vezes está pensando em pegar um outro curso, fazer com outra pessoa, eu digo para vocês assim, de carteirinha, não vale a pena, é muita tortura para a gente ficar escravo, e quem quer ter leveza e liberdade, o caminho é o Ian, tá? E eu tô, tô aqui com o na torcida, e eu entrei na fogueira também, por conta de que eu sei que eu, se eu precisar de socorro, eu vou gritar lá na tribo e vou ter ajuda também, e, e a gente tem suporte, e isso é o que vale a pena hoje em dia, a gente ter alguém e ter um lugar de suporte. Beijo a todos vocês, sucesso a todos vocês, e que vocês consigam atingir os seus resultados, suas metas com leveza. Obrigado, gente. Obrigado, Cadu. Obrigado a todos aí. Estamos chegando no finalzinho do nosso Nomi Experience. né? Então, amanhã, nosso último encontro oficial. Galera, contem comigo para a gente continuar nessa geração de valor. É muito mágico o que a gente está criando aqui. A gente está fazendo um movimento real de simplificação na internet. Então, vai ser um prazer acompanhá-los. E amanhã a gente vai explicar mais um detalhe como que vai funcionar o programa de aceleração Nomi. Oito horas... Ao vivo, no YouTube. Vai lá, Cadu, tem a última coisa? Tá? Calma, calma, tá ainda no mudo aí, ó. Graças a Deus, Deus não deixou você como diretor da L'Oreal e tirou você de lá para você iluminar e embelezar a alma das pessoas nesse mundo. Esse cara é acessível, é humano, né, gente? É isso. Tamo junto, galera? Então, vamos lá. Fechar com o nosso pezão para o alto. Nossa fotinha aí. Coisa linda. Vamos é fazer um vídeo, né? Então, galera, última oficina prática aqui amanhã. Vai rolar às 8 horas no YouTube. Nosso último encontro do Nomi Experience. Não percam, a gente já se vê ao vivo amanhã para explicar o programa de aceleração Nomi. Valeu, galera. Grande beijo, boa noite a todos. E nos vemos em breve. Valeu, galera. Tchau, tchau.